E aí galera do canal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como fazer stake das suas moedas OneFlare Se você não tem OneFlare e já ouviu falar, tem aqui um cardzinho de como comprar OneFlare, tá? Todo passo a passo, assiste esse vídeo para você comprar E depois se você decidir fazer stake dela para estar tá ganhando com as suas moedinhas que você tem Siga esse vídeo aqui, tá, pessoal? Link tá aqui na descrição para você se cadastrar aqui no site Peopleflare, para você tá conseguindo fazer stake. Link aqui na descrição, clica nele, faz o teu cadastro. E após tu fazer teu cadastro, então agora, pessoal, vou logar aqui na minha conta, loga aí na sua, tá? Prontinho, já estou logado na minha conta aqui na Peopleflare. Agora, pessoal, você vem aqui em minha conta, steak mais stake. Vamos lá. Aqui, ó, pessoal, você tem aqui a opção aqui, ó, depósito Então você tem que mandar as suas one flare para cá para poder fazer o stake. Como que a gente faz isso, ó? A gente vem aqui, ó, deposit. Aqui, pessoal, é o endereço que a gente vai cadastrar o nosso endereço, tá? Ó, o seu endereço Your Flare Unders. Então você vai entrar na sua MetaMask Se você assistiu o vídeo de como comprar, você sabe todos os passos de como ter a sua MetaMask com a rede Polygon. Não vou entrar nesse detalhe porque tem vídeo aqui no canal mostrando. Então vá lá e assista. Aí aqui, pessoal, vou selecionar a rede Polygon é aonde está as minhas Oneflare. Tá aqui minhas Oneflare, tá? Então, qual o endereço que ele está pedindo aqui é esse aqui, ó, pessoal. Você copia aqui, ó, cola e salva. Tem que ser o mesmo endereço, tá, pessoal? O endereço que você vai depositar tem que vir do endereço da sua carteira. Então, não cadastre aqui o endereço da sua Metamask e mande da trote um exemplo, porque não vai aceitar, você pode perder suas moedas. Então, o mesmo endereço que você cadastrou da sua carteira é o mesmo endereço que você vai enviar, certo? Beleza, então tá. Já está configurado aqui agora você já pode enviar suas OneFlare agora o que é que tu vai fazer tu vai copiar aqui ó vai copiar esse endereço aqui ó é o endereço que você vai enviar suas OneFlare Beleza vamos lá agora aí você vem aqui na sua MetaMask vai clicar aqui ó OneFlare vai clicar em enviar Cola esse endereço aqui ó Cola esse endereço Aqui, ó, você diz a quantidade, coloca aqui máximo e clica em próximo. Desce aqui, confirma e vamos aguardar agora o saque. Já enviamos, agora vamos ter que aguardar cair aqui na People Flare, pessoal. Ó, confirmado a transação, já foi confirmada aqui pela carteira metamask então agora vamos só precisar aguardar cair aqui na pipofair para a gente tá fazendo nosso steakzinho maravilhoso pronto pessoal aqui ó caiu aqui ó o depósito confirmado tá agora a gente já pode fazer nosso stake. agora como é que a gente vai fazer vamos vir aqui minha conta steak pronto tá aqui nosso saldozinho já bonitinho certo aqui pessoal você vem aqui ó e aqui se você tem dificuldade aqui no inglês vamos traduzir uso Chrome aí ó traduzir para português aqui você tem que ficar bem atento tá pessoal ó o mínimo para você tá fazendo steak tem que ser 500 moedas tá é, menos de 500 você não vai conseguir fazer e aqui pessoal você vai escolher aqui o tempo que você quer deixar em stake quanto mais tempo mais porcentagem né mas no caso eu gosto de fazer esse aqui sem bloqueio porque porque se a moeda valorizar muito eu vou lá e faço aqui finalizo o stake e faço o saque tá pessoal porque se você fizer aqui de 12 meses e a moeda valorizou e você não vai ter como sacar certo então eu eu eu mas se você quer deixar para longo prazo aí você escolhe o tempo ó, um mês são 11 6 é, seis meses são 13 você decide tá eu vou fazer esse aqui ó de sem bloqueio tá E aí eu clico aqui ó pessoal participar agora aqui pessoal ele pergunta quanto que eu quero fazer aqui você pode vir ó pegar aqui logo o valor aqui em cima ó, copia Vou copiar, copiar aqui, ó, e aí participar, aqui você cola, certo? E clica aqui, ó, apostar agora, insira um valor válido, eu vou tirar esses, esses quebradinhos aqui, ó, que eles querem números inteiros, então vamos lá, apostar agora, agora, prontinho, notem pessoal, que agora ficou só 0,21 aqui, ó, de saldo. E tem um aqui em stake, ó, 68.704.444. Pronto, você já está fazendo stake, tá? Se por algum caso você quiser cancelar o stake, é aqui, tá, pessoal? Clicou aqui, ó, já vai ficar disponível aqui para você fazer o saque das suas moedas, tá, pessoal? Agora, se você quiser ver seus ganhos, você vem aqui, ó, em Recompensas Diárias, Aqui em recompensas diárias você desce aqui, ó, bonitinho, bonitinho, ó, vai chegar nessa área aqui, ó, pessoal, ó, tá? E aqui, ó, você pode tirar suas recompensas com Zec, One Flare e Magic. Como a gente tem a carteira Magic, você pode sacar Magic ou One Flare lá para sua carteira. E a dica, pessoal, aqui, ó, não vá se confundir. Tem muita gente aí fazendo o quê? É vindo aqui na MetaMask. E cadastrando esse endereço aqui, ó, da Ethereum, tá, pessoal? Se atenta, tenha bastante atenção, é a rede da Polygon, tá? Preste atenção aqui, ó, você vai selecionar a rede da Polygon, rede da Polygon. E aqui, o endereço que você tem que colocar aqui para saque das suas recompensas é esse endereço da Polygon, tá, pessoal? Cara, teve rapaz aqui que colocou a rede da Binance, Vê aqui, colocou a rede da Binance aqui, não vai receber, tá? Então, se atenta. Rede Polygon. Copia aqui o enderecinho, bonitinho, e deleta aqui se você colocou da da Ethereum, colocou da Binance e coloca a rede da Polygon e afirma, tá? Pronto. Olha só. Após você tá com seus ganhos, você vai clicar aqui ó, em retirar, bonitinho. E aí vai para onde? Vai para sua carteirinha Metamask aqui, ó. Ele vai perguntar quanto você quer retirar, você diz máximo, quando você já tiver, e clica em retirar, pessoal. Então, é assim que você faz stake, é assim que você retira os seus ganhos, tá, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês, se restar alguma dúvida, comenta aqui, vamos batendo um papo, valeu, pessoal? E... Use o link que está na descrição para você fazer o seu cadastro na People Flare. Tá, pessoal? Valeu, pessoal. Um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau.